o lucas aqui e olha como que eu tava com saudade de criar vídeo para esse canal viu já se passaram aí praticamente vinte e poucos dias aí que eu não posto um vídeo novo sequer aqui para vocês mas é devido a alguns problemas pessoais que eu tive não estava tendo realmente coragem de criar um novo vídeo aqui para o canal devido ao problema pessoal mesmo nada demais não morri tô aqui viu como vocês podem ver mas esse não é o foco do vídeo o foco do vídeo de hoje é contar a minha experiência da primeira corrida que eu fiz para a Uber pois foi a Uber a pioneira que eu iniciei com os aplicativos lá em setembro de 2017 e eu vou falar para você assim como você eu também tive bastante receio quando eu iniciei com os aplicativos, de fazer aquela primeira corrida, aquele friozinho da barriga, e eu achei engraçado que quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos, eu estava realmente necessitado. Não tinha condições nenhuma, não tinha visão de empreendedorismo, eu estava praticamente na miséria mesmo. Tinha sido mandado embora de uma empresa na qual eu tinha trabalhado por uma média de 5,4 quase seis quase anos aí na empresa já tinha acabado o seguro-desemprego e tal e eu resolvi a trabalhar com o aplicativo depois que o meu sobrinho ele falou, me indicou sobre o aplicativo tanto que na época ele trabalhava com esse aplicativo acho que até hoje mesmo ele trabalha ainda e nessa época ele alugou um dos carros dele para mim Beleza, pagava ali, eu acho que era 450 por semana, quase 500 reais, se não me engano, e eu ia lá, fazia as corridas, trabalhava e conseguia o dinheiro para pagar minhas contas. Mas a minha primeira corrida, chega que foi engraçado, que, meu, olha só, a primeira corrida eu lembro como se fosse hoje, porque tudo que é primeiro na nossa vida acaba ficando marcado, não concorda? E a minha primeira corrida, eu só não lembro o nome da mulher, porque setembro de 2017 para hoje, lembrar o nome tem que ser muito memória boa, mas não sou. E a minha primeira corrida foi praticamente do lado da minha casa, deu ali mais ou menos uns 600 metros de distância. Beleza, iniciei a corrida ali com os dedos tremendo, iniciei a corrida e apareceu o endereço da pessoa. Beleza, fui até o local, quando eu cheguei lá, uma mulher que estava indo para o trabalho. Eu fiz o procedimento padrão, como eu já tinha aprendido no canal do Marlon, um grande amigo meu, pena que infelizmente ele não quer contato comigo, mas eu, eu me espelho bastante nos ensinamentos que eu aprendi na época dele, um rapaz super bacana que sempre está ajudando os motoristas, fiz todo o procedimento ali para iniciar a corrida, quando eu iniciei a corrida ali, ainda com o dedo um pouco tremendo, com aquela aflição, aquele frio na barriga, a primeira coisa que eu tive que fazer era subir uma ladeira. Meu, olha só, eu não sei como aconteceu isso, mas assim que eu fui subir a ladeira, eu deixei o carro morrer. Eu acho que no desespero ali do momento, eu não tive realmente uma coordenação motora para poder trocar a marcha no momento certo e o carro morreu. Eu já olhei para trás e falei: moça, me desculpe, é a minha primeira corrida, eu não sei o que aconteceu aqui, eu tô meio aflito assim e tal. E a própria passageira falou: eu entendo, moço, não tem problema nenhum, pode seguir viagem, pode fazer no seu tempo aí. Aí isso já me fez ficar mais confortável, aí no momento eu já coloquei engatei a marcha certa e subi a ladeira. Mas a minha primeira corrida ela foi muito boa, só tive esse pequeno deslize mesmo devido a essa insegurança que eu tive no momento. E a partir da primeira corrida não tive mais problema nenhum, todas foram tranquilas, todas não tive problema nenhum. Então se você está aí pensando em iniciar nos aplicativos, não se preocupe, a primeira corrida sempre vai ser a mais difícil, mas depois da primeira parece que vira algo automático e você consegue trabalhar tranquilamente com os aplicativos. E você meu amigo, já fez a sua primeira corrida na Uber? Comente aqui nos comentários que eu quero saber Se você foi bem ou não fazendo a sua primeira corrida Como você enfrentou a dificuldade ali Daquele friozinho na barriga Porque eu acredito que todos os motoristas que pegaram pela primeira vez tiveram algum problema pode ser um friozinho na barriga um uma insegurança alguma coisa aconteceu então comente aqui nos comentários que eu quero saber como foi a sua primeira corrida beleza esse é o vídeo de hoje eu só queria mostrar para vocês que eu ainda estou vivo vou continuar fazendo vídeo aqui para o canal